Hey, you, what's up? E agora a gente vai começar uma aula top demais, que é uma aula utilizando o have to, que é com essa ideia de obrigação. Sabe quando você tem que fazer alguma coisa? Se você é muito novinho, sua mãe, ou se você se lembra da sua infância, sua mãe falava Fulano, você tem que tirar o lixo pra fora, você tem que é, dar banho no cachorro, tem que tirar o cocôzinho do cachorro do quintal. Enfim, é essa coisa de obrigação, quando você tem que fazer alguma coisa, ok? E aí eu preciso te perguntar, já está inscrito no meu canal? Se você não está inscrito, filho de Deus, o que, que tu está esperando? Vai lá, se inscreve, dá essa moralzinha aqui para o teacher, alright? E bora começar essa aula e só lembrando que você tem PDF e MP3 para você baixar, tá aqui na descrição do vídeo, só procurar aí, clicar e baixar, e aí você vai conseguir fixar muito mais o conteúdo, né? Porque só assistir as aulas não é suficiente, você precisa colocar aí a sua caixola para pensar, para poder extrair, tirar lá do fundo da sua mente o conteúdo aprendido. E aí eu preciso também alertar uma coisa. Para você poder fazer essa aula, é muito importante você saber a conjugar os verbos no presente, no simple present. Então, se você não sabe, se você caiu aqui sem paraquedas, você está começando aí no inglês, procura aqui, que tem uma playlist... Aqui nessa playlist tem uma aula simple present, que aí você vai, vai aprender a fazer frases na afirmação, interrogação, negação, isso vai te ajudar bastante a fixar melhor esse conteúdo, porque aqui eu não vou te ensinar a conjugar os verbos, eu vou te ensinar a estrutura do have to, e aí é importante você saber esse conteúdo prévio para você poder realmente tirar o, o máximo proveito aí dessa... Dessa aula aqui, neste caso. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui duas frases para poder contextualizar. Oh, I have to do the laundry. Então, do the laundry é lavar lavar lavar roupa. né E I don't have to wash the dishes. Eu não tenho que lavar vasilhas. Quem dera, né? Seria o sonho de todo mundo. Vamos lá, então. Ah, o que você precisa observar, então? Quando eu estou falando I, you, we, and they, e esse you aí no caso é you singular e plural, é muito simples, é só você falar, ó, I have to work, eu tenho que trabalhar, você, you have to study, você tem que estudar, uh, we have to... Travel, imagina alguém chegar para você, fulano, é, imagina seu contatinho, nós temos que viajar, eu pago tudo. Então é mais ou menos essa a ideia, we have to travel, nós temos que. E they have to, não sei, they have to go, eles têm que ir, né, ir para algum lugar. Então observa que a estrutura ela é muito simples, basicamente o que você está fazendo aqui, é colocar o have to, e aí o que você precisa notar? O verbo que o segue, no caso aqui, ó, work, uh, study, travel. Não vou marcar todos, não, mas aí você consegue já visualizar: work, study, travel, go. Ele fica sempre na sua forma básica, ele não é conjugado, tá? Sempre na forma básica. Uh, e aí é importante o seguinte, quando eu estou falando na negativa, então você não tem que trabalhar, e eu não tenho que trabalhar, aí vai mudar um pouquinho. Eu vou acrescentar o quê? I don't have to work. Tá? Então fique atento a isso, quando é uma frase negativa, eu coloco o don't aí. Ó, I don't have to work. Você não tem que estudar. You don't have to study. Eu acrescentei aí a partícula don't que é o nosso auxiliar para você sinalizar que, opa, essa frase aqui é negativa. Então, eu tenho que usar o don't. Então, isso aqui é para quem, gente? I, you, we, and they. Se você estiver se referindo na frase, se a frase for relacionada ao ele ou ela, que no caso é o he, o she e o it, para coisas e animais, vai mudar um pouquinho. Você não vai usar o have, você vai usar o has. Então, se eu quero falar que ela tem que estudar, she has... She study, ok? Então, a única coisa que vai mudar é esse has aqui, que ao invés de você usar o have, você vai usar o has. E se a frase for negativa, ela vai mudar mais um pouquinho. Ao invés, o que, que você vai fazer? Você vai acrescentar o doesn't aqui, certo? Só que o has, ele não vai ser mais o has. Você vai voltar para a forma básica, que é o have. She doesn't... Have to study. E, gente, isso aqui é um erro muito comum dos alunos. Muita gente associa tanto que eu, quando eu estou falando he, she, it, eu tenho que usar o has, e aí quer falar she doesn't has. Não. Quando você colocou aí o auxiliar doesn't na frase, o verbo volta a ser o verbo básico, ele volta a ficar na sua estrutura básica, que é o que Have. Então, memoriza isso. Quando eu usei o doesn't, o verbo depois fica na forma básica. Beleza? Bem simples, não tem segredo, não tem mistério. Eu gosto muito de falar que gramática é como se fosse uma fórmula, né? um mais um é dois Então, eu usei pessoa, he, she. Uh, aí, eu sei que depois eu tenho que usar o quem? O, o doesn't, se for uma negação. Ou, se for uma afirmação, o has. E aí, depois o resto segue. To e o verbo principal aí da frase. Ok? Bem simples. Ó, oh, complete the rule. Have to and don't have to are followed by the base form of the main verb. O que está falando aqui? Que o have to, you have, you don't have, you don't have to, é, ele é seguido do verbo na sua forma básica, ok? O verbo principal, não né? o verbo que vem depois. Watch out! We use have to or has to to talk about obligation or necessity. Então, nós usamos have to, has to para falar sobre coisas que são uma obrigação ou uma necessidade. Então, ó I have to clean my room. Cara, tem tantos dias que eu não, lavo, que eu, que eu não limpo o meu quarto que eu tenho que limpar. Não, não necessariamente uma obrigação, mas é uma necessidade. Está tão sujo que se tornou uma necessidade. Beleza? Então aqui, para nós fixarmos mais o conteúdo e você realmente se tornar um aluno ativo, um aluno que vai atrás de aprender e não só um aluno osmose, osmose, né, que espera o conteúdo vir, acontecer mágicas aí no seu cérebro. Vamos praticar um pouquinho aqui. Então aqui você vai ter que usar... A estrutura do have to. E aí, pode ser frases afirmativas ou frases negativas. Tá vendo? Aqui, o exemplo é don't have to. Porque eu tenho um x aqui do lado, sinalizando que essa frase tem que ser negação. E aqui vai estar sempre no final, falando se é uma afirmação, check. Ou um x, uma negação. E aí, então assim, além de você observar se é uma frase afirmativa ou uma frase negativa, você precisa observar o sujeito da frase, a pessoa. Então, por que isso? Porque lembra que eu tenho que usar o have To, com I, you, we and they e eu tenho que usar o has to com he, she e o it aí então eu preciso saber quem é a pessoa para eu saber se eu vou usar o have to ou o has to assim como eu tenho que saber se eu vou usar o don't have to ou o doesn't have to, ok? que aí vai variar conforme a pessoa então, esse é um ponto que você vai dar pausa agora na aula, no vídeo, você vai lá, vai fazer seus exercícios e aí só depois você volta para conferir a correção, alright? Bem, acreditando que o senhor e a senhorita aí fizeram o que eu acabei de falar, deu pausa e, e colocou a cachola para pensar, bora fazer a correção aqui então, ó. Oh. Paul, Tan do the vacuum me once a week. Então, do the vacuum me, é aspirar, né, aspirar o pó. Então, Paul, ele tem ou não tem que fazer? Né? Ele tem porque é uma afirmação. E Paul, ele é equivalente a qual pessoa, gente? Paul. Paul é equivalente, opa, é equivalente a he, é ele. Então, por isso eu sei que como é uma afirmação, eu vou usar o has to. Ok? Então, Paul has to do the vercoming once a week. A segunda frase, eu estou usando o we, não é? Nós. Então, eu sei que nós eu uso o have to ou don't have to. Então, a gente precisa analisar se é uma frase afirmativa. Frase afirmativa, então eu sei que tem que ser o have to. We have to finish our project by tomorrow. Nós temos que finalizar o nosso projeto amanhã. Número 3. Kelly, -na -na, do the irony. Na verdade, é uma frase negativa, né? Então, observa que é uma frase negativa e eu estou falando Kelly. Ah, e do the irony é passar roupa, tá? Então, Kelly não tem que passar roupa, ok? Então, se eu sei que Kelly é she... Quem que eu vou usar aqui, uma negação? Doesn't have to. Deixa eu botar o ozinho que faltou aqui. Vamos lá. Então, doesn't have to do the irony. Então, ela não tem que passar roupa. Number four. They -na -na, practice the song. Observe o seguinte, frase afirmativa e eu estou usando they. Então, they vai com quem? Have to, porque é uma frase afirmativa. Então, they have to practice the songs for the musical. Então, eles têm que praticar, têm que ensaiar as músicas para o musical. Depois, o número 5, eu estou falando eu, I, e é uma frase negativa. Então, frases negativas eu uso don't ou doesn't, e eu sei que é eu, então eu vou usar o don't. Então, I don't have to get up early on the weekend. Eu não tenho que acordar cedo aos finais, aos finais de semana ou nos finais de semana. Número 6, you, eu sei que é você que eu estou usando aqui na frase, e a frase é afirmativa, né? Tem um checkzinho aí no final. Então, eu sei que a afirmação, eu vou usar o have to ou has to. Um, e aí, no caso, you, I have to. You have to be at the train station by 7 p.m. Você tem que estar na estação do, do trem às 7 horas da noite. Number 7, Peter, -na -na, go to soccer practice twice a week. Então, Peter, eu já sei que é Peter e eu sei que a frase é afirmativa. Então, frase afirmativa, eu uso o have to ou has to. Uh, como é Peter, Peter é he, então eu vou usar o has to. Peter has to. Então, ele tem que ir ao treino de futebol duas vezes por semana. Ok, agora a gente vai aprender, então, a fazer interrogações, fazer perguntas com essa estrutura aqui. Você vai ver que essa estrutura, ela é basicamente a estrutura do simple present. Por esse motivo, eu te pedi, caso você não domine o simple present, Procurar aqui a aulinha para você poder né, fixar melhor o conteúdo e poder aproveitar mais dessa aula. Então, eu trouxe aqui como exemplo uma frase, né? Do you have to take out the trash? Você tem que tirar o lixo, colocar o lixo para fora? Yes, I do. Então, eu tenho a pergunta e eu tenho como responder isso de forma curta, porque você não precisa responder. Alguém te pergunta, ah, Ronério, você tem que passear com o seu cachorro todos os dias? Sim, eu tenho que passear com o meu cachorro todos os dias. Eu não preciso responder tudo, tudo de novo. Eu faço uma resposta, resposta curta. Sim, eu tenho. Né? E a gente faz isso em português. Às vezes só sim. No inglês também tem essa possibilidade. E é isso que você vai aprender agora. Vamos lá. Uh, então, a estrutura ela é a mesma. Então, você sabe que quando você está fazendo uma, uma, uma pergunta né, no Simple Present, que é essa estrutura que você está aprendendo aqui, você tem que usar os auxiliares do ou does, Não é? Então, quando eu estou falando é, I, you, we, and they, eu uso o do. Quando eu estou falando, quando a frase está relacionada ao re, ao she e ao it, eu uso o does. Bem, vamos pegar uma frase aqui na afirmação. I have to work. Eu tenho que trabalhar. Se eu quero fazer uma pergunta com isso daqui, a única coisa que eu preciso fazer é colocar o auxiliar. E o auxiliar vai antes do sujeito. Quem é o sujeito aqui na frase? É o eu. Eu. Eu tenho que trabalhar. Então, eu vou, eu vou perguntar. Eu tenho que trabalhar? Do. Porque aí ele é auxiliar para fazer essa pergunta. Para ele sinalizar. Olha, essa frase aqui é uma pergunta. Então, eu preciso colocar ele na frase. Do I have to work? Eu tenho que trabalhar? Então, o que, que mudou nessa frase? Só acrescentei o do. Se fosse uma pergunta relacionada a ela. Ela tem que trabalhar? Na afirmação fica como? She has to work. Então, lembre que quando eu estou falando ela, eu uso has. Já na interrogação, eu vou usar o quem? Eu vou usar o does, que eu sei que o does vai com he, she, it. E aí, o ver eu vou usar a pessoa e repete o resto da frase. Só que aqui o has, ele não vai ser mais has. Ele volta para a forma básica, que é quem? Have. Does she have to work? Ela tem que trabalhar. Por que, que ele volta para a forma básica? Ele não é mais o has. Porque tá aqui ó, o Szinho, o Szinho que tá sinalizado aqui no, olha aqui o mouse, ele veio para cá. Então aqui tá sendo sinalizado que é um, é que essa frase era é uma interrogação e é, está se referindo à terceira pessoa do singular, he, she e it. Beleza? Vamos ver aqui, deixa eu abrir, terminar de abrir a tabela. Como que você responde isso então? Se alguém perguntar, uh, do you have to work, você tem que trabalhar, você vai responder, yes, I. I do, porque você que está respondendo. Vamos imaginar que eu estou perguntando para Joãozinho. Joãozinho está aqui do meu lado. Joãozinho tem que trabalhar? Does he have to work? Ele tem que trabalhar? E aí você vai responder, sim, ele tem. Yes, he does. Não, ele não tem. No, he doesn't. Ok? Então, aí vai depender da pessoa da frase para você saber se você vai falar do ou does, don't ou doesn't. Então, olha aqui os exemplos, ó. Do we, do you, do they have to work? Nós temos, vocês têm, eles têm que trabalhar? Yes, you do, we do, they do. Ou oh, no, we don't, no, they don't. E a mesma coisa para o does he, does she, does it have to work? Yes, he does. No, é, Ou se for negação, no, he doesn't. Então aqui você tem que observar o seguinte, respostas curtas. Yes, I do, no, I don't, we don't. We do, é, é, we do, então vai depender aí da frase afirmativa ou negativa, e aí você tem que saber a pessoa para você saber se você vai usar o don't, o doesn't, o do ou does. É a mesma regrinha do simple press, por isso que eu falei, reveja a aula, que ela é bem completa nesse sentido. Beleza, watch out! We use the auxiliary verb do with have to and yes or no questions and short answers. O que tá falando aqui é o que eu acabei de falar. Então, nós usamos o verbo auxiliar do pra, é, com o have to nas, ah, nas perguntas do yes ou no, nas perguntas curtas e nas respostas também, né? I do, I don't e assim vai. Então, uh, have to, yes ou no questions and short answers. Agora é a hora de nós praticarmos um pouquinho. Vamos lá, então. Uh, Aqui, o que você vai ter que fazer? Eu tenho vários espaços aqui. Você vai ter que observar quem é a pessoa, né? se é ele, se é ela, se é nós, se é vocês, para você saber se você vai usar o do ou o does. E aí, na, na resposta, você vai observar se é uma afirmação ou uma negação. No, yes, no, yes, para você usar o don't ou doesn't, conforme for a pessoa. Então, nesse ponto, é muito importante que você dê pause. Você realmente coloque a sua cabeça para pensar, para raciocinar, para refletir. Porque ele é um conteúdo mais denso. Esse daqui, eu, lembra que eu falei no início dessa nova fase dos vídeos? Que a gente começaria a introduzir conteúdos mais densos? Então, essa é a hora. Então, você precisa então, realmente praticar para garantir a fixação do conteúdo. Então, vamos lá. Dê pause e realmente force sua mente aí a pensar nisso. Então, acreditando que você realmente fez aí as atividades... Vamos fazer as correções aqui. Bem, o número 1, um, eu sei que é Peter, go to school on Saturdays. É uma pergunta, então você sabe que nas perguntas você vai usar o do ou o does, não é? E aí você precisa analisar a pessoa. A pessoa é Peter. A gente sabe que o, o do, ele vai com I, we, you and they. E o does vai com he, she e o it. Bem, já que eu estou falando Peter, Peter é equivalente a ele. Então eu sei que é does. Does... Peter, have to. Aqui, como são todas perguntas, você vai sempre usar o have to. Sempre vai ser o have to. Então, aqui você não precisa pensar muito. Você só precisa observar o auxiliar se é o do ou does. E aí, eu estou negando. Não, ele não vai. Ele não vai para a escola aos sábados. Então, eu sei que, nas negações, eu vou usar o don't para I, you, we, and they. E eu vou usar o doesn't para... O he, o she e o it. Ok? Eu uso para essas três pessoas. Como eu tô falando ele, mais uma vez eu vou usar o doesn't. No, he doesn't. Number two. The children. The children é equivalente a qual pessoa? As crianças. É equivalente a elas. A elas. Então, elas vai com do ou com does. Deixa eu dar um espaçozinho aqui para você saber que um é afirmação, um é interrogação, um é negação. Então, elas, they, é do. Então, do the children... Have to go to bed at 9 p.m. Então, as crianças têm que ir para a cama às 9 da noite. E aí, eu estou confirmando. Yes, sim. E aí, eu vou usar o quê? They, porque é elas. They do. Então, eu uso do para I, we, you, and they. Beleza. Number 3. Número 3. Alguma coisa? We buy a new dishwasher. Uh, eu estou falando we. E aí, eu vou usar quem? We. We, eu uso do. Então, do. We have to buy... A new dishwasher, nós temos que comprar uma nova é, lava vasilha, como que dá o nome? Lava louça, né? Acho que é esse o nome. Enfim. Ok, e aí a pessoa responde, não, nós não temos. Então, se eu estou falando nós, é o don't. No, we don't. Percebe que é um trabalho de análise, você tem que dividir a frase, tem que observar a frase. É gramática, gente. A gente aprende ela. Tem a parte inconsciente, que é essa parte que a gente aprendeu na infância, que a gente só fala. Mas quando você quer fazer um exercício gramatical, quando você tem que fazer uma prova gramatical, aí você tem que trabalhar com o seu lado raciocínio, lógico, para você poder é, é, identificar, analisar e então responder corretamente. Número 4. Alguma coisa you walk your dog every day. Então eu estou falando em you. Quando eu falo you, eu uso do ou does? Eu uso do. Do you have to walk your dog every day? Você tem que... É Passear com seu cachorro todos os dias? E eu respondo, sim, eu tenho. Yes, I do. Ou we do, né? Se eu estiver perguntando para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Alright, guys. So, that's it. Nossa aula termina aqui agora. Eu espero que você tenha gostado da aula. E aí você sabe que você pode baixar o PDF, pode baixar o MP3, para você poder praticar, exercitar mais. Assiste essa aula mais uma vez, porque o conteúdo é um pouquinho mais denso. Se você não domina o Simple Present, procura aqui na playlist a, a aula do Simple Present. Faz ela, ela também. Se ficar na dúvida, coloca aqui nos comentários que eu ajudo e respondo e tiro a sua dúvida. Ok? Mais uma coisinha. Se você não está inscrito no canal, o que você que está esperando? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Que assim eu vou ficar super mega, hiper, ultra power, felizão. Ok? That's it. See you. Bye, bye.